Comandos. Atenção, é altamente recomendado que você tenha terminado o jogo de Comandos antes de aceitar esse desafio. Saudação internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no dos Jogos. Então prepare-se para o desafio, comandos HOTMOD, hoje na missão 13, se você perdeu os vídeos anteriores, é só clicar aqui no card e conferir a playlist correspondente. Como você pode ver, tem muitos mais inimigos. Lembrando que essas missões foram feitas pensando que você já zerou o jogo e que é um desafio a mais. Sim. Sim, senhor.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 Para fazer o download é muito simples, acesse nosso servidor do Discord e fique por dentro. Link na descrição do vídeo. E agora vamos ver o que acontece se soltar o alarme. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com a sua participação e até a próxima. E cuidado com o alarme.